E aí você vai ver que o C6 Bank, por exemplo, o Black do C6, ele é superior ao Visa Infint do Bradesco. O Black do C6 é superior ao Mastercard Black do Bradesco. O Black do C6 é melhor que o Decoval. O Black do C6 é melhor que o Visa Infint do Safra e melhor que o Platinum do Safra. O Black do C6 é melhor que o Itaú, Personalité Black e Infinity juntos. O Black do C6 é melhor que os cartões, por exemplo, Black do BRB. O Black do C6 ele é melhor que o Black do Banrisul. Vamos começar a análise primeiro com o C6 Bank, tá? Eu quero começar com o C6 Bank para você. Então vamos lá. O C6 Bank... É, é um cartão? O C6 Bank é, é um cartão? Deixa eu ver aqui. Tá ok? Tá ok. O C6 Bank é um cartão Black e ele depende de você abrir uma conta no banco para poder se relacionar com o C6 Bank. Tá? Então, a análise que eu vou fazer para vocês desse cartão Black do C6 Bank, depois a do Amex, do Bradesco e o Dux. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar pegar... Os principais pontos desse cartão. Aí tá? vocês podem fazer comigo as contas que eu vou fazer aqui também com vocês. Então o C6 Bank primeiro. O C6 Bank, ele tem uma pontuação de 2,5 pontos que nunca expiram dentro do Atomos. Tá? Esses pontos, se você dobrar ele, no caso uma promoção que dobre os pontos, você pode chegar até 100%. Apesar que é difícil esses últimos tempos, né? Tá dando 70, 30, 40, 50, né? E aí o que acontece? 2.5 pontos por cada dólar gasto. Só que o dólar gasto, diferente do dólar que é praticado pelos bancos, o, o dólar quando fecha a fatura, cada banco tem uma regra de fechamento. Pelo horário, é, na situação que foi feito o cálculo, né? as taxas que foram feitas, a conversão. Geralmente, o C6 Bank ele usa o dólar, no caso, o comercial. E aí pode ser que o comercial dele seja um pouquinho mais diferente, por exemplo, do, do, do BRB. Tá? E diferente do Bradesco. Tá? Então, só para vocês terem a ideia, o dólar comercial do Bradesco, que no caso, desculpa, o dólar turismo que o Bradesco usa, é o mais caro. Então, quando você compara um cartão América Express com o um C6 Bank, no, fechando o dólar do dia, o Baradesco perde para o C6 Bank. Só para vocês terem uma ideia, 5,56 o American Express contra, por exemplo, 5,39 do C6 Bank. Tá? Então, isso já é um, um ponto a ser analisado para ter um cartão de crédito bom e ruim em termos de conversão. Tá? O C6 Bank, o spread é de 4%. Então, tudo que você usar fora do país, calcula o dólar comercial e 4%. Fechou o dólar do dia, calcula lá, o, faz o cálculo e você tem a conversão, caso use 4% de taxas a mais. Tá? O IOF é igual para todos, 5,88. Né? Bem, os, o cartão que vocês vêm tem uma anuidade. Eu não quero falar com vocês aqui, por exemplo, ah, vocês vêm que você liga lá e quiser anuidade. Ah, você liga lá no Bradesco e isenta a unidade. Isso não é política. Não é política. Uns conseguem, outros não conseguem. Como eu falo para vocês, que eu não pago a unidade do Ducks. Ah, mas porque eu não pago, você não vai pagar? Ah, eu não pago a unidade do, do Tudo Azul Infinity. Eu não pago, se você ligar lá e não consegue, eu vou ser culpado porque você não paga. Né? Então não. Essa política de não isentar a unidade... Você não pode colocar numa análise que o Bradesco é fácil para isentar. É fácil para você. Eu tenho membros do canal aqui que não conseguem isenção. Então, o que não é política, não se coloca em base. Tá? Então vamos lá. Vocês veem que isenta a unidade por gastos mensais. É claro isso. Então, gastei 5 mil... Desculpa, gastei 8 mil reais, eu isento 100%. Investi 50 mil reais, eu não pago a unidade. Seis adicionais grátis. Anuidade: 12 parcelas de R$ 85. Reais. Se gastar R$ 4.000 a R$ 7.999,99, ,99, isenta 50%. Então, dos 85, metade. quatro acessos ao Lounge Key. Por cartão. 4 vezes 7. Titular mais 6. Uh, acesso ilimitado à sala da Mastercard Black, em Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2. Tag de pedágio grátis para o Black. Conta Global Euro, Conta Global Dólar, cartão de graça para quem é Black. Promocional, promocional. Tá? Quando acaba a promoção, se você fizer 100 dólares, se aplicar, eles emitem o cartão para você sem taxa e sendo Black não paga a mensalidade da taxa da Conta Global, tá? É... O cartão tem 11 tipos de cores você pode mudar, escolher a cor que mais combina com você, tá, isso para o Black. Você tem todos os benefícios da Mastercard Black, proteção de compra, seguro de bagagem, extravio, tratado de cheirinho, né, é, compra protegida, e entre outros benefícios que o Mastercard Black tem, compre um, ganha outro, surpreenda, é, price cities, é, desconto em shoppings fora do país, tá. Então o C6 Bank ele traz esse apelo, ok? Esse apelo. Então vamos lá. Comprei é, 10 mil reais. É 10 mil reais, tá? No dia de hoje. Então 10 mil reais o dólar 5,36 do C6 Bank. Então 10 mil dividido pelo 5,36 dá 1.865 vezes 2,5 eu ganharia 4.000. 662 pontos do C6. Esses pontos, se eu espero uma promoção que bonifica o dobro, então eu teria 9.325 pontos quando dobrasse a pontuação do C6 neste cartão. É um cartão ruim? Não. O Black do C6 Bank, como eu já falei várias vezes aqui, ele é um cartão maravilhoso, é um cartão ótimo, é um cartão que está acima da média do mercado. Então, quem tem um cartão do C6 Bank, Black, o C6 Carbon, você tem um cartão superior, vou dar alguns exemplos. Esse Black do C6, logo, logo eu vou fazer o um ranking para vocês de todos os cartões do país, todos, 300 e poucos cartões. Vou trazer o ranking de 1 um até os 300, até o final. Vocês vão ver o ranking do pior ao melhor cartão de crédito, logo, logo.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 Ele é melhor que o Black do Banrisul. O Black C6 é melhor que o Banese, o Banestes. O Black C6 é melhor que o do Banco Brasil. O Elo Nankin, o Visa Infinity e o Mastercard Black. O Black C6 é melhor que o Unique do Santander. E por aí vai. Então, assim, se você pegar os grandes bancos, em bancos digitais, o Black C6 é superior. Então, nós temos um cartão do C6 Bank, que é um ótimo cartão para quem tem o cartão. Só que se você tem um cartão melhor que esse cartão, logicamente o outro passa a ser melhor que o C6 Bank. Mas quem tem um C6 Bank Black, está muito bem servido. Certo? Vamos para o América Express do Bradesco. O American Express do Bradesco, ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto. Até 31 de janeiro agora, ele pontua 3 pontos a até 31 de dia agora, semana que vem acaba, então nem vou levar isso em consideração, tá? Então o, o, o América Express do Bradesco, o Platinum Car, ele pontua 2.2. A anuidade desse cartão é 1.620, aí você pega uma anuidade de R$ 1.620 e uma anuidade de um Black do C6 Bank 1.020, 1.020 é a anuidade do Black e do C6. 1.620 é a anuidade do América Express do Bradesco. Em alguns momentos, a, o América Express do Bradesco realmente teve algumas promoções e tem ainda, na dupla oferta, uma anuidade vitalícia. Mas ele te obriga a gastar 1.000 ou 500 ou 2.000, dependendo da campanha que você pegou o cartão. Certo? Então ele tem os pontos que são transferidos para o átomos. no caso, o, o Black do C6 e uma coisa que eu não falei para vocês é que com o C6 Bank você pode transferir os pontos do C6 para os parceiros né? então você pode tirar lá e mandar para os parceiros, Latam, Azul é, Livelo né? e outros parceiros que tem o C6 Bank dentro do Atomos. já o, o do Bradesco American Express, ele joga direto para o Livelo Antigamente, esse cartão do Bradesco, ele tinha o quê? Um peso forte que era o Rewards. Ou seja, quem não participou disso e não sabe disso, vocês não têm noção. O poder que era o cartão América Express do Bradesco dentro do programa Rewards. American Express, The Platinum Car, Rewards. Hoje, quem não, não conheceu essa época, não sabe que poder que era, que vocês não têm mais, e vocês jogam hoje direto para Livelo também é um ótimo programa, lá dentro você joga para o IHG, o Bonvoy, se eu não me engano, tem... É, Bonvoy não, IHG, Latam, Azul, Smiles, TAP né? e, e outras mais, parceiras como o, o Acor Hotéis e por aí vai. Choice, né? Então, só para você entender o poder desse América Express. Os benefícios que tem esse cartão, por exemplo, sala VIP, acesso ilimitado à sala Centura, você mais um acompanhante. Salas do Bradesco Lounge, ilimitado. Tá? Sala Ambar Lounge, ilimitado com um acompanhante. Sala VIP Club em Brasília, ilimitado com um acompanhante. De Platino Card. Certo? Uh, como os pontos nunca expiram e a pontuação é 2.2, ele é diferente do que é 2.5, que é o C6 Bank. Quando você contrata esse cartão, dependendo da campanha que você pegou o América Express do Bradesco, Pode ser que uns clientes tenham 5 cartões adicionais grátis, 7 adicionais grátis, 2 adicionais grátis e nenhum adicional grátis. Depende da campanha que você teve. O spread desse cartão fora do país chega a 6%. Feriados e domingos pode alavancar para mais como para menos. Mas é um spread muito alto para um cartão de crédito para compras internacionais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você usar esse cartão fora do país, vai pagar 5,38 de OF, o spread de 6% teoricamente, e a conversão do dólar turismo, que é um dos mais caros do país, então você pega uma conversão de um dólar de 5,56 contra um dólar de 5,36, e se fosse comercial, e se for comercial, ele puxa o dólar comercial o mais alto que puder puxar, só para você ter ideia.